Vivo! Papajós vivo! Águas para vida! Águas para a vida! Oi! Águas para a vida!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 tava sujo, arroz, tava só folha, pavos, e... era obrigação comer, assim, Pode Bate pra <risos> Já! na eu de pereira, eu com a mãe, que era a mãe, que era a mãe, que a mãe, que era a Pico o cheiro a o que é o que, um bit a gente vai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 My <laughs> little